Fala meus amigos, e aí, filha, perguntinha para os seguidores, ah, vou fazer uma perguntinha para você, É comida boa? A comida é muito boa, eu achei muito boa. Veja bem, até agora não comemos nada que, ah, isso aqui é ruim, não, na verdade só comemos coisas bem saborosas, né? bem temperadas, esse aqui foi o que agora, foi aquele grão de bico? Nossa senhora, assim, no Brasil e lá na, em Miami a gente não come um grão de bico tão gostoso assim. Não, a gente acompanha em, em potes assim. Em geral, em geral, agora sério mesmo, em geral, a comida é boa, muito até bom. agora. Mourad, mas, mas falta o doce ainda, né? Falta o doce, a gente não comeu o doce agora. É, doce, né? É verdade. A gente foi pedir ontem, mas não conseguiu. Verdade, a gente comeu tanto ontem, tanto. Umas quatro variedades de carne, né? Ah, muito, muito bom. bom. E não comemos doce. Hoje oh, você okay. vai levar... Não vai dar doce que você achar. E depois eu falo pra vocês. Daqui a pouco, calma aí. Sobre o doce. <risos> <risos> calma. Muito bom. Seu castanho. Castanha. Deve ser bom. Eles vendem. Yeah. Yeah. 100, 150, 200... Caramba. Se você bem. quer experimentar um dois, como dois, que é? Um, um só. Um. Castanha é bom para o cabelo? Não não sei. Agora vamos provar doces maravilhosos, filha. Vamos provar um pouquinho, né? Comemos de tudo, falta doce é um pouco. Ó. Bastante, o... né? É. Vamos experimentar de tudo. <risos> Fala pra gente. Qual, é, qual será vamos, o, primeiro, vamos, o primeiro? O primeiro vai ser é baclava. Ah, já falei pra você. Isso aí. Vamos. Tô, vamos. conhecer, tá? Comendo, vamos. comendo conhecendo. Vamos lá. Vamos. Olha o tamanho. Vamos. Um pedacinho de cada. Kenra! Yeah! yeah. Hello. Hello! Hello! Brasil! Vamos comer, comer! Agora aqui! Yeah! Good, good, good. Yeah. <risos> então, você vai pegar desse jeito, um porque é quente? Eu peguei o Zion, do Não! Desse jeito, entendeu? Quente, cuidado, tá? Muito bom. Uma delícia! Yeah! Kera. Yeah. Kera. Murat. Não, não, não. <risos> <risos> Tem que saber se realmente tá valendo a nossa sim, caloria, para né? Para lá, vale, senhora. Vale. Que... E agora, filha? Nós vamos pra lá então? Agora? Pra lá? Agora pra lá e desce. A gente super bondinho! Caraca, olha isso aqui. Vai descer de olha, olha. Essa, é essas casas antigas. Quem entrar dentro, mas não pode. E bem preservado, né? Tudo bem preservado. Uhum. Manutenção, entende? Meus amigos, seus seguidores, hoje foi um passeio. Hoje foi eu passeio o um dia todo, desde que horas na rua? Desde cedo, né? Desde, desde uma hora da tarde. Agora são que horas? Agora são. Deixa eu ver aqui. 7h23. 7h23? Uhum. Comemos. Vamos, Conhecemos a culinária daqui <risos> Olha, a culinária de doces ficou nossa. Doce que... salgado né? né? Maravilhosa Maravilhosa, nossa. Doce salgado nossa, muito bom, muito bom. E isso tudo porque amanhã Eu passarei por uma cirurgia Que eu espero há muito tempo, né filho? Muito tempo, muito tempo, muito tempo Ó o carrinho aqui Vambora Vamos continuar o papo aqui Vem cá, o papo aqui Porque a cirurgia será amanhã De manhã O meu sonho é amanhã. é amanhã. E depois disso, tá? Mas sendo que a gente vai, a gente vai também divulgar tudinho pra vocês, tá? Sim. A gente vai gravar tudo pra vocês, tá? É só, tá gravando, né? Tá gravando, tudo, tá né? Gravando tudo. Tá gravando o pré, né? E, e, e, e gravará gravar o pós também. E o durante também. E durante o durante também. É isso era bom. Então é isso aí, meus amigos. Foi muito bom. Estambul é maravilhoso. maravilhoso. Detalhe: em um dia, em dois dias, não dá pra conhecer muita coisa, né? ficar aí uma semana, né? Uma semana? No mínimo. Um mínimo. Mas eu creio que depois da operação, da cirurgia, nós vamos conhecer mais coisa ainda. Não vai, é. Tá bom? Estamos juntos, meus amigos. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado. Foi muito bom. Segue então, o meu Instagram aí, tá? Segue o meu também. Qual é o meu Instagram? Treinador Kaká e o meu Thaisa Fit. Fit e Treinador Kaká Siga também. Epa! o barulho. Não vai atrapalhar a gente. Siga também a clínica mais famosa de Istambul. A melhor, a melhor clínica. A melhor, a melhor. A melhor estrutura. Esse passeio aqui só foi possível porque Murat proporcionou. A clínica proporcionou pra gente, entendeu? Sem eles não seria possível. Muito bom. Valeu. Fala, meus amigos! Hoje é o nosso primeiro dia, né filha? Primeiro dia! É o famoso pré-operatório. Uhum. Hoje vão desenhar minha cabeça, vão raspar Vou primeiro, né? Nossa Senhora! Vai ver o potencial do meu cabelo, uhum. né? Pra mais tarde, não sei o horáriozinho ainda, para Pra fazer a cirurgia, mas hoje é um pré-operatório. Uhum. Pré-operatório. Fiquem ligadinhos aí! Exame de sangue, né filha? Uhum. Exame de sangue, desenhar e passar a máquina zero. É eu acho que é zero mesmo. É zero. Pô. É zero. Agora, a parte mais importante. Ótima procedência. Estou muito ansioso e muito feliz e já sabendo o resultado final. Não. Também que será ansiosa. um sucesso. Com certeza. Será um sucesso. Entendeu? Não estou assim com dúvida. Entendeu? Eu estou... Certeza. Eu tenho certeza que será um sucesso. Na verdade, já é um sucesso. <risos> a verdade é essa. Por isso, eu estou aqui. Se não fosse, eu estaria não. É, mas é verdade. Fiquem ligadinhos e aguardem é só. Fique ligado. É hoje. Moni? Tô muito feliz. Ansioso? Ansioso porque eu já sei que ficará lindo. Então eu quero ver já o final. Mas tenho paciência, né? Porque são seis meses. Seis meses pra começar a crescer legal mesmo. Olha! Eu tenho isso aí. Vamos! raspar, medir, tirar sangue. <risos> Nossa senhora! Caraca Eita, eu joguei aqui É, meus amigos Chegou o grande dia Obrigado, meu Deus Obrigado, Real of Istambul Toda a equipe de vocês aí Será um sucesso, como já falei já, né Desde o começo, será um sucesso Agora, ó. máquina zero Não, zero um. Essa é zero um É zero, máquina zero são 8 horas. 6 a 8, 6 a 8 horas, tá? Só colocando um cabelinho. Depois eu mostro pra vocês. Obrigado todo mundo, toda a equipe. Vocês são demais. Valeu. E aí, filha? E aí, gostou? Gostou do visual? Meus amigos, brincadeiras à parte, essa foi a primeira etapa, tá? Super tranquilo, tá? Dizem que é mais difícil, né? Mas, de boa. Chegou a dormir. Cheguei a dormir. Ó oh, a cara amassada. Dormi mesmo. Não doeu nada. Nada. Nada mesmo. Até porque, com certeza, a profissional manda bem. A equipe manda muito bem. É claro. Então, pra vocês ficarem tranquilos, não sente nada uma picadinha de leve assim na anestesia, assim ó, de leve. <risos> Mas depois some. Eu acho que a picadinha você sente por tipo, um minutinho só. Sério? Vai fazer feito. Mas é super suportável. Não incomoda, não faz nada. <risos> Eu espero que vocês se motivem também. Porque algumas pessoas não vêm. Por causa de ter medo, como tem medo. Tem medo? Vai doer muito. Hein? Não, dói nada, tranquilo. Daqui a pouco farei a segunda etapa. Que é agora abrir, né? Onde na parte tá a carequinha. E colocar a sementinha que tirou daqui, ó. Tranquilo. Aproximadamente mais uns três horinhas. No máximo. E daqui é o quê? Seis meses, filho? Aí começa a crescer cara. Mas bonito. tenha paciência, tá? Paciência. Tem que ter paciência. Paciência porque fica bom. Mas não é assim, meu. Um mês, calma. Relaxa. Relaxa. Calma. Faz primeiro. Depois vocês verão o resultado. Aqui. Seis meses, já tá a bem a cabeludinho. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Até porque a culpa é dela, ela não quis me dar o um cabelo branco. Não, não é culpa ativa, entendeu? É diferente, não ia ficar muito <risos> Mas isso aí, meus amigos, estamos juntos, tá bom? Venha pra cá, hein? Hair off. Hair off. Ha Stambul. Stambul. A melhor. Estamos juntos. Valeu. Foi um <risos> Não posso olhar pra baixo, tá? Tem que ficar um pouquinho assim. Foi um sucesso, tá? Tranquilo, sem dor, equipe maravilhosa. Eu Só tenho que bom. agradecer. Techaculé. É, gravei a palavra. Techaculé. Recomendo todo mundo. Pode vir que será sucesso. Vou sentar aqui um pouquinho? Só tem que ficar assim, ó. Retinho. Retinho. Não pode dar para baixo. Só hoje, né? Amanhã pode. Três dias. Quantos? Três, Três dias. Três dias assim, ó. Tranquilinho. Wow. Vou comer assim também? Mas valeu gente, muito bom, tá? tô muito feliz, muito satisfeito, né filha? Como é que tá aqui? Não tô vendo, como é que tá? Tá sinistro. Tá sinistro? É normal. Fala meus amigos. Bom dia. Bom dia, aqui são que horas? Aqui já são 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, 10 horas. Quero deixar um feedback para vocês, um feedback muito importante. Dores, muitas perguntas via mensagem direct, zero dor. Nenhum desconforto, zero dor, fiquei tranquilinho. O procedimento foi perfeito, entendeu? Né filha? Foi mesmo. Eu reclamei? Não reclamou nada, nada. Eu, na verdade, superou tudo, né? Superou as minhas expectativas, né? Eu esperaria ser uma coisa boa, mas foi muito além foi do que eu imaginava. Demais. E hoje é um dia importante que vai tirar o curativo, né? Amanhã será outra revisão. E depois, e depois a lavagem, no terceiro dia a lavagem. Daqui a pouco posso ir embora. Tranquilo. E daqui a seis meses? Cabeludo. Vocês verão, vocês verão. Vamos! Fala, meus amigos. Hoje foi dia de visitar o pós-operatório. A pós-cirurgia de ontem. E tô feliz porque o médico avaliou, falou tirou o curativo, certo. falou que tá tudo perfeito, foi um sucesso. Foi um sucesso. Hein? Não caiu nenhum fio. Uh -uh. Tá tudo aqui ainda, tá? <risos> e amanhã será mais uma visita aqui, né? O controle. O controlezinho. para depois... poder avaliar também, uh -huh. né? Se a reação do procedimento. Como que tá ainda depois da cirurgia? E no outro dia, a lavagem. A lavagem. A lavagem. Mas tenho certeza que <risos> já tá tudo perfeito, meu, não tem como errar. Não Hoje tem um como sucesso. dar errado. Foi é um sucesso. Foi um sucesso e será um sucesso. É isso aí. Daqui seis meses.